Olá, eu sou Estela, corretora da Déficas Imóveis. Hoje eu vim apresentar para vocês um lindo sobrado de alto padrão localizado aqui na região da Penha, próximo da padaria Requite. São quatro vagas de garagem, boa parte coberta. E uma proposta bem legal aqui é esse lavabo. Se você quiser fazer uma festinha, receber seus amigos aqui, já tem um lavabo. O mais interessante é que se for um dia chuvoso, você chegar com a sua família aqui coloca o carro, não vai se molhar para poder descer as compras. E essa parte aqui já sai integrada com a sala de jantar. Vem comigo! Uma sala de jantar bem ampla, com jardim de inverno, com luz natural, E de charme na sua sala de jantar. Agora eu vou mostrar a cozinha. Bem ampla, com várias tomadas. Aqui fora tem a lavanderia integrada com churrasqueira, onde dá para você fazer um churrasco para receber sua santa toda rebaixada, do estilete, com um lavabo, com fino acabamento, com santa rebaixada também, e uma janela enorme, que dá uma luminosidade incrível dentro do sobrado. A parte de cima para vocês. Vem comigo. São três dormitórios, sendo os três suítes, bem amplos, com bastante espaço, com acabamento fino também. A janela toda né, assim, meio E a alumínio um acabamento bem fino. Esse dormitório também é suíte e ele tem um diferencial. A clarabóia, batendo a luz do sol, dá uma luminosidade no ambiente, deixando mais claro onde você economiza. Que também é uma suíte, com fino acabamento, sangue rebaixado também, banheiro bem amplo. E o diferencial é essa. vários ambientes, dá para você fazer o seu home office, uma sala de brinquedos uma sala de jogos, uma sala de estar criar uma sala de cinema para você curtir com a sua família que tal você agendar sua visita vem com a gente, a gente está aqui para poder te atender da melhor forma possível, agende sua visita